Olá todo mundo, Zordinho e voltamos para a nossa série 30 sementes em 30 dias, isso mesmo, 30 sementes sensacionais para esse game, todo mundo adora em 30 dias, e essa é a nossa terceira semente, a semente onde vou mostrar para vocês dois templos subaquáticos, dois templos submarinos muito legais e bem próximos do seu ponto de spawn, ou seja, seu ponto de dissolva, Esta pequenininha ilha no meio do nada, na verdade tá bem no meio do nada, que tem um monte de floresta aqui pra baixo tem aldeia, tem muita coisa, mas o que interessa são os templos, então bora lá <risos> Bom, estamos aqui, essa aqui é a ilha, esse é o nosso ponto de desova basicamente tem um templo pra lá, olha só, 93 metros que eu já marquei e... Tem um pra cá a 236 metros Vamos pra esse aqui primeiro Eu particularmente não sou muito fã de templos subaquáticos Na verdade até mais perto, cara Aquela marquinha é muito longe, é bem aqui, ó Deve dar uns 90 metros da ilha E aqui tá o templo eu não sou muito fã desses templos porque esses bichinhos aqui me assustam, cara. Bom, aqui tá muito escuro, eu vou tentar aumentar o brilho na edição. Mas aqui chegamos no templo. Eu não sei que graça vocês, pessoas, têm em templos subaquáticos porque não tem nada, cara. Nada de tender, eu vou pesquisar depois e digo pra vocês o que, é que tem de tão especial nesses templos, mas mas, não são minha preferência porque, cara, esses bichos me dão medo. Enquanto eu explorava um mapa pra poder gravar, passou por mim que, que me assustou muito. Olha o tamanho desse aqui, ó. Olha o tamanho desse bicho, véi Você tá protegendo o quê, hein, cara? Cara, é muito assustador Muito assustador Sai fora, só. So. Obviamente ele deve estar a proteger algo muito interessante Porque olha o tamanho desse guardião, cara Muito bem, beleza Esse é o primeiro tempo Vamos pro segundo Olha, nosso ponto de spawn Mais 90 metros, 60 E tá aqui, ó O segundo templo Deixa eu tentar encontrar aquela entrada do mesmo estilo. Olha, é, é no mesmo rumo. Vai ter um guardião já aqui fora? Não. A Lula. Cara, é muito assustador. Muito. Eu me assusto muito nesse lugar. Pra onde agora? Acho que é pra cá. Que bicho feio, cara. Esse bicho assusta pra caramba. Acho que é aqui em cima. Esse templo é um pouquinho diferente do outro. O que é que vocês protegem aí, hein? Olha... Barras de ouro que valem mais do que dinheiro ah, Agora dá pra ver o que, que tem de tão interessante aqui Vamos descer por aqui pra ver o que a gente acha Aí ó, aquele bicho grandão de novo Bem pela parte do meio Cara, tu é muito assustador Muito, muito mesmo Descendo aqui, o que mais nós temos Uma salinha meio assustadora Tem mais pra baixo? Não, aqui acaba o templo Cara, eu realmente tenho muito medo de você ah, me encara assim não, velho. Me encara assim não Tá achando que é quem? Quer sair? Sai, sai, seu bosta Ó, ó, ó, abri pra você Ó, ó Eu sou bonzinho contigo, vai Sai, seu merda Elder Guardian Cara muito grande, muito Desceu Se eu matar, o que, que eu ganho, hein? Deu um peixe E uma esponja Vai entender Esse trabalho todo pra matar um guardião Um guardião, cara, um cara que é pica das galáxias Pra me dar um peixe, velho. Então é isso, galera. Esse foi o nosso mapa com os templos subaquáticos. Lembrando que, se você gostou, clique no gostei. Se inscreva no canal se não for inscrito. Se você não gostou, deixa nos comentários. Tá o que, é que tem um de errado aqui, cara? Que eu preciso saber, né? Faz parte. Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Até amanhã. Tchau. Tchau.